Em boa parte, os cineastas, enfim, que assumem essa ideia, eu vou fazer um filme sobre arte, uh, são cineastas que já foram muito sensibilizados com o universo da arte, então, uh, estão estimulados a uma pesquisa estética. Esse festival é super agradável, a gente, eu eu uh, fui desafiado a debater três filmes com o público e os debates eles não são debates professorais, não são debates uh, didáticos, não estou eu ali como voz do saber, uh, falando para o público é, uh, o que é aquele filme, qual é a leitura sobre aquele filme. Na verdade são debates que estimulam uma participação do público em geral, e o público tem participado, né? então nós estamos aqui construindo leituras coletivamente.